Esse aqui, a gente começa a responder algumas coisas que apareceram ali no questionário de queremos trazer dados da web e sites de notícias. Esse aqui eu acho que é super legal, que eu importo HTML. Então, a gente vai fazer o quê? É uma forma de a gente trazer uh, dados já tabulados por Google Sheets de um site que não me dá a opção de eu baixar esse CSV ou para a gente não ter que ficar fazendo... um. Uh, arrasta, copia e cola, tá? Vou dar esse exemplo aqui. O Spotify, por exemplo, tem um site que ele mostra quais são as músicas mais ouvidas do mundo, dia a dia, país por país e tudo mais. Vou botar aqui no Brasil. Brasil, uh, quero as músicas mais ouvidas hoje, que é ontem, na verdade. Eu posso baixar esse CSV aqui. Legal, baixei. E aí eu teria que subir ele lá no Google Sheets. Só que eu não quero ter que fazer isso Ativo por arquivo. E ele não me deixa pegar o link desse botão. Ele gera uh, no algoritmo por trás. Então eu quero pegar esse site aqui. O que, que dá para fazer? Copia e cola. Ruim. O que, que dá para fazer no Google Sheets? Eu pego este link aqui. Eu colo o que o import HTML precisa de variáveis? Eu tenho que dizer qual que é o URL, qual que é o link que eu preciso uh, que ela vai puxar, qual é o tipo de query que eu vou explicar o que é e o index. Quais são os tipos de queries que a gente tem que trazer? Ou é uma tabela ou é uma lista, tá? E aí isso pode variar de dependendo da língua. Como a gente descobre isso? Tem a forma pedo acho que é Vou chutando e tem a fórmula, a fórmula que, pode, que, que é mais rápida, na verdade. Porque a gente começa do 1 e vai subir. Vou mostrar. Importa HTML. O que, que ele me pede? Ah, vocês não estão vendo tão com zoom, né? Vocês, se ninguém reclamou, vocês devem estar cada um olhando a sua planilha. Estão vendo agora? Está tudo certo? Vocês estão aí? Tá tudo certo, eu acho que o pessoal realmente está seguindo pelas planilhas. É eu, tô... eu não estou vendo a tela, então beleza. Legal, eu preciso colocar uma URL, e dizer para ele qual que é o tipo de query, se é uma tabela ou uma lista, vou começar por isso. URL, tenho aqui esse link já. Qual que é o tipo de query? aqui ali é uma tabela. Então eu escrevo table. fecho parênteses, vamos ver o que acontece. Aí ele já me deu o que está lá nesse site aqui, aqui para dentro. E acontece? Às vezes ele não uh, tabula da forma exatamente como a gente quer. Por exemplo, eu quero, está aqui todo mundo menos você, vai Marília Mendonça, eu quero uma coluna só com o nome dessa track e na outra o nome do artista. Gente, pensem que vocês vão usar isso para o dia a dia de vocês, notícia, preço de qualquer é coisa.